Beba um desses 5 remédios caseiro para impotência masculina e fique poderoso na hora H. Olá meus amiguinhos que acompanham o canal da Transa, como vocês estão? Eu Rodrigo Maia estou bem, e se você está bem também, pode crer que vai ficar melhor ainda depois de ver esse vídeo, ok? Hoje vou ensinar vocês a fazer 5 remédios caseiros que se você usar vai turbinar seu desempenho sexual, mas só avisando que esses remédios são apenas para te ajudar a ter uma noite daquelas com sua parceira. E não resolve definitivamente o problema, mas para resolver esse problema de vez, e não precisar mais ficar dependendo dos remédios caseiros, eu deixei abaixo na primeira linha da descrição deste vídeo, o link do melhor método do Brasil 100% natural. E se porventura você deseja eliminar de vez o problema, basta clicar e ir lá no site, ok? Vamos lá então dar continuidade ao conteúdo. Alguns desses remédios que vou passar aqui, eu já falei em outro vídeo porém poucos homens viram, e então decidi criar esse vídeo mostrando novamente os remédios, ok? É muito importante você deixar um like no vídeo, e se inscrever no canal, e ativar o sininho para receber os novos vídeos, ok? Quero te pedir também que comente um sim se gostou do vídeo, ou um não se não gostou para que eu venha melhorar as dicas aqui no canal, tá bom? Obrigado! Vamos ao primeiro remédio, chá de alecrim, com chapéu de couro e catuaba. Este chá é composto por plantas medicinais com propriedades afrodisíacas, que estimulam e aumentam a líbido, e pode ser preparado do seguinte modo, os ingredientes são, 100 gramas de alecrim, 100 gramas de chapéu de couro, 100 gramas de catuaba. O modo de preparo é, fazer uma mistura com as ervas secas e preparar o chá usando 20 gramas da mistura. Para preparar o chá, em uma panela colocar 20 gramas da mistura e adicionar 1 litro de água fervente.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 Para preparar esse chá é necessário, os ingredientes são esses, 2 colheres de sopa de cascas de marapuama, 1 um litro de água. E o modo de preparo é esse, colocar as cascas de marapuama em uma panela com 1 um litro de água e deixar ferver durante 20 minutos. Passado esse tempo, desligar o fogo, tampar e deixe repousar durante aproximadamente 30 minutos até amornar e coar antes de servir. Este chá deve ser bebido 3 a 4 vezes por dia, todos os dias até que sejam verificadas melhoras. Terceiro remédio, chá de tribolus terrestris. Este chá possui propriedades que aumentam a produção de testosterona, sendo por isso muito utilizado no tratamento de impotência e além disso aumenta o apetite sexual. Para preparar este chá é necessário, esses são os ingredientes, 2 colheres de chá de folhas secas de tribolus terrestris, 500 ml de água fervente. Veja o modo de preparo, em uma xícara. Colocar as folhas secas e adicionar 500 ml de água fervente, deixando repousar durante 10 minutos. Coar sempre antes de beber. Este chá deve ser bebido 2 vezes por dia, todos os dias até que sejam verificadas melhoras. Quarto remédio, chá de raízes de catuaba. Esta planta medicinal é ótima para aumentar a líbido, melhorando o desempenho sexual masculino. Para preparar esse chá, os ingredientes é 40 gramas de raízes de catuaba, 750 ml de água. O modo de preparo é, em uma panela colocar água e quando estiver fervendo, adicionar as raízes da planta e deixar ferver durante 10 minutos. Retirar do fogo, tampar e deixar repousar durante 15 minutos, quando sempre antes de beber. Este chá deve ser tomado 3 vezes por dia, todos os dias até que haja melhoras. Quinto remédio, xarope caseiro com mel, guaraná e o ginseng. Este xarope caseiro possui propriedades energéticas, estimulantes e fortificantes que ajudam a ter mais disposição durante a relação sexual, além de melhorar a circulação sanguínea, o que potencia a ereção do pênis. Para preparar este xarope é necessário, os ingredientes são, uma xícara e meia de mel de abelhas, uma colher de guaraná em pó, uma colher de folhas de hortelã, uma colher de ginseng em pó. O modo de preparo é, em um recipiente de vidro escurecido com tampa, Adicionar todos os ingredientes e misturar bem com uma colher até se obter uma mistura homogênea. Deve-se tomar um colher de sopa desse xarope todas as manhãs, sempre que se sentir necessidade. Este xarope é, no entanto, contraindicado para hipertensos, gestantes, diabéticos e durante o período de amamentação. Além das opções naturais referidas, existem sucos com propriedades afrodisíacas e outras plantas medicinais como a uimbe que podem ser usadas no tratamento deste problema. Espero que você tenha gostado do vídeo, se não deu like ainda, já aproveite e deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber os novos vídeos do canal. Comente abaixo um sim ou um não sobre o vídeo. Como falei anteriormente, se você quiser vencer de vez o problema de ereção, eu deixei o link do melhor método do Brasil 100% natural abaixo na primeira linha da descrição deste vídeo. ok? Clica lá agora e conhece o guia, beleza? Até mais, fui.